Oh, Ah, bom dia, sejam bem-vindos. Olá, bom dia, sejam bem-vindos à quinta jornada integrada do Meio Ambiente do IFPA Campus Tucuruí, que traz nesse ano de 2021 o tema pautado no Meio Ambiente e na Sustentabilidade. Vamos juntos assegurar os padrões de consumo e produção sustentáveis. O evento, gente, ele ocorre de forma online, aqui pela página do Facebook, nos dias 2, 4 e 5, tanto no período matutino quanto no vespertino. Então não perca nenhum dia, pois o evento ele visa disseminar conhecimento sobre a temática, além claro de contar como horas complementares para a sua formação. Este evento, ele é acadêmico e ele é alusivo ao meio ambiente e ele conta com a participação de convidados com experiência na temática. Entre eles nós teremos a Eduarda Siqueira, ela que é representante da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, teremos também a Magda Gomes, que é diretora da empresa Grupo da Família, Grupo Família, desculpa. E nós teremos também o Bruno Guimarães, que ele é diretor geral da SAE de Pirapora, Minas Gerais, assim também como a Daiane Santos, que é fundadora do portal Vivo Verde. E teremos uma, um representante da mais Engenharia, que ele irá falar um pouco sobre é, a como anda o mercado de trabalho para o consultor de gerenciamento de plano dos resíduos sólidos. Esta programação, gente, ela coincidirá com é, o lançamento da década pela restauração dos ecossistemas, que acontecerá no dia 5 de junho, que também é o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia Nacional da Reciclagem e o encerramento do nosso evento. A jornada ela está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS, especialmente o número 12, que trata do consumo e produção é, responsáveis. Dessa forma, o evento ele tem como finalidade atualizar o conhecimento é, a respeito da temática abordada e também promover um estilo de vida saudável e sustentável. Até porque nós estamos iniciando a década, pelas, a década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas. Ou seja, nós somos a geração que irá harmonizar o relacionamento homem-natureza, começando com a mudança em nossos padrões de consumo e produção. E responsabilidade nós temos, né? E antes de nós darmos início à programação, eu quero me apresentar também, eu sou Valdilene Carvalho, eu sou graduanda de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu atualmente sou integrante do grupo de pesquisa Processos Construtivos, Saneamento e Meio Ambiente Construído e também sou bolsista no Meninas na Ciência com um projeto de pesquisa utilização de garrafas long neck é, processadas como agregado na produção de concretos estruturais e não estruturais. E nós vamos dar início agora à primeira atração do evento, e nada melhor do que nós iniciarmos oficialmente a nossa quinta jornada integrada do meio ambiente do IFPA Campus Tucuruí é com música, até porque a música ela pode ser considerada um remédio para a nossa mente e um afago para o nosso coração. E assim eu apresento a vocês o professor Marcelo Mello, ele que desde 2017 é professor do quadro efetivo do IFPA Campus Tucuruí. Ele é sociólogo, bacharel e licenciado em ciências sociais pela UFPA campus Marabá. Ele é mestre em dinâmicas territoriais e sociedade na Amazônia, pela Unifespa. E ele tem ministrado é, disciplinas nas turmas de engenharia, como sociologia ambiental, ética, cidadania e direitos humanos. Ele é músico, ele é compositor. E ele tem um projeto da Banda Negra Melodia, que trabalha com letras e ritmos que valorizam e exaltam elementos da cultura afro-brasileira. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Ok. É, bom dia a cada um de vocês. Saúdo a cada um de vocês. Agradeço pelo convite. E um abraço a todos. Bom dia, Valdilene. E vamos começar com música... É, eu gostaria de tocar uma música do Nilson Chaves, que é uma música que ele fez é, para refletir um pouco sobre a pandemia. E essa música chama-se Quando Tudo Isso Acabar. Então vamos lá. Acabar, eu vou sair abraçando a vida, como sempre ir ao cinema, ver um jogo de futebol, curtir um show, andar pelas ruas, de novo viver tudo isso, o medo se foi e angústia acabou. É lindo ver o mundo sorrindo Quando tudo isso acabar Vou sempre lembrar Dos que se foram E nunca mais esquecer Os que sempre estão comigo O céu azul o sol a brilhar como as estrelas da noite, o mal nos fez reaprender. É lindo ver o mundo sorrindo. Quando tudo isso acaba, eu vou cantar a beleza. Tchau, tchau, tristeza. Tchau, tchau, pavor. A luz que o planeta irradia, agora é a luz do amor. Quando tudo isso acaba, eu vou cantar a beleza. Tchau, tchau, tristeza. Tchau, tchau, pavor A luz que o planeta irradia Agora é a luz do amor A luz que o planeta irradia Agora é a luz do amor Então é isso aí, esse é o primeiro recado, né? Quando tudo isso acabar, a gente espera voltar e levar, né, na medida do possível, a nossa vida ao normal, tá bom? E agora eu gostaria de tocar uma outra música, aí para a gente já ir se animando e aquecendo para essa jornada de meio ambiente, Gilberto Gil. Desse lugar a ah, ah, bebê, vamos fugir. Tô cansado de. Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde o sol veja você, você veja mim um sol Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer, Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haver sol, meu corpo mude E com teu corpo nu uh, uh, uh. Uh, uh. Vamos fugir yeah. Essa é Gilberto Gil, uma música também maravilhosa, né? Que traz um pouco de animação pra gente, pra gente se cuidar nesses tempos, né? E agora eu vou tocar uma terceira música, ao Valença. Valença Ao ah, A Bel de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul La bele de Ju era bela da tarde seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, na pele de Jú. Ah, ah, ah, ah, Au, Aaaaaah, da ah, ah, ah, de deixou. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. A moça no meio da tarde de um domingo azul. A azul era bela, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Da tarde de um domingo azul, La belle de da de deixou. Oh, Bé-Lidejú La bé era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues La Belle de Jus, No Aju viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bé <música> A ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, de ah, a ah, ah, ah, ah, Então ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, é, essa é, é uma, música, é uma maravilhosa. música maravilhosa, e aqui, e aqui eu me despeço, peço, agradeço, agradeço a coordenação do evento, evento pelo convite e desejo, e a, desejo a todos, todos uma, boa uma boa jornada de meio ambiente. De meio ambiente. Muito obrigado, Valdilene. Bom, bom dia. Obrigada, professor, pela participação, você como sempre nos agraciando com seu talento e a sua boa música. Muito obrigada. Bom, gente, agora nós vamos dar continuidade à nossa programação com a roda de conversa, que abordará a temática a importância da gestão dos resíduos sólidos nas instituições públicas, que contará com a participação especial do diretor-geral do campus, IFPA, e com a presidente da Comissão Local do Meio Ambiente, e teremos também é, uma representante local, que é nossa professora. Certo? Lembrando que a você que nos acompanha pelo Facebook do campus, que durante a roda de conversa é, ainda dá tempo de fazer sua inscrição pelo link que será disponibilizado aí embaixo. Se não for disponibilizado na tela, vai ser disponibilizado no comentário. E é importante lembrá-los também que a lista de frequência ela será disponibilizada aos participantes nos comentários, certo? Então, fiquem ligados e assinem a frequência, pois ela é importante para vocês obterem um certificado com 20 horas. É, agora nós vamos, é, eu vou convidar o primeiro participante da nossa roda de abertura, né, oficial, o senhor diretor-geral do campus, ele que se chama Anderson Barbosa, é graduado em tecnologia da informação pelo IFPA campus, pelo IFPA é especialista em rede de computadores pela Escola Superior Aberta do Brasil, ele é mestrando em ciências da educação pelo Instituto Politécnico do Porto, seja bem-vindo Anderson. Obrigado, Olá, Valdilene. Bom dia a, dia a todos e todas que, e todas que, estão, nos que estão nos assistindo, em especial, em especial a comunidade a verdade, do IFPA, Campos do Curuí. Peço a Deus que todos estejam bem e que continue nos protegendo e concedendo saúde e que a vacina logo seja disponibilizada a todos. Obrigado, a Ascom, Campos Tucuruí, pela organização técnica que nos permite transmitir pela internet este evento de grande relevância nos dias atuais. Obrigado ao professor Marcelo por mais uma vez abrilhantar a abertura dos nossos eventos com músicas que aliviam a nossa alma. Em nome da professora Ieda, eu quero parabenizar a todos da comissão organizadora e também os professores da área de meio ambiente e demais professores que contribuíram para o evento. Agradeço aos convidados que aceitaram participar deste evento e, assim, compartilhar conosco seus conhecimentos sobre o tema. Está iniciando a quinta jornada integrada de meio ambiente, com o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade 2021. Vamos juntos assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tema importantíssimo para ser abordado pois devemos entender que nos preocupamos com o meio ambiente, assim como nos preocupamos com o meio ambiente, estamos nos preocupando com a vida de todos. Devemos, primeiramente, nos perguntar quais são os, problem os problemas locais que enfrentamos para preservar o meio ambiente que vivemos. Acredito que esses questionamentos deverão ser feitos durante as discussões nas, nas mesas redondas. É preciso destacar que, no, que o município de Itucuruí ele é privilegiado por termos um capital intelectual valiosíssimo, coisa que não acontece na maioria dos municípios do Brasil. Aqui no município de Tucuruí nós temos instituições federais de educação que trabalham com ensino, pesquisa e extensão, como o próprio IFPA, a UFPA, a UEPA e essas instituições poderiam colaborar substancialmente, juntamente com a prefeitura do município, assim como outras da região do lago. É preciso haver uma aproximação dos gestores municipais, prefeitos e secretários, juntos a essas instituições, para que possamos discutir problemas e planejar soluções, como, por exemplo, projetos relacionados ao meio ambiente. Quero aqui agradecer a todos que estão nos assistindo e que continuem prestigiando a quinta jornada integrada de meio ambiente, que vai do, de hoje, dia 2, até o dia 5. Obrigado, Valdilene. Obrigada, Anderson. E agora eu convido a vocês, a senhora presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, Ameri Costa. Ela que também é integrante do, do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do IFPA Campus Tucuruí e atua como técnica de laboratório no Laboratório de Química do IFPA Campus Tucuruí também. E ela é formada em, em licenciatura é, em Ciências Biológicas e pós-graduada em Educação para as Relações Étnicas Raciais do IFPA Campus Belém. Seja bem-vinda, Mari. Mari, o teu áudio está desligado, eu não te ouço. Desculpa, gente. Agora sim. <risos> Bom dia, novamente. É, muito obrigada é, pela apresentação, Valdilene. Gostaria de dizer Gostaria que é uma grande, uma grande satisfação estar participando da, da jornada integrada de meio ambiente, né, na edição de 2021. Eu saúdo a todos os membros que estão participando dessa mesa, é, e também ao professor Marcelo Melo, que nos presenteou com uma linda apresentação, e desejo que os participantes que se inscreveram no evento tenham uma excelente experiência de aprendizado durante esses três dias de programação. Obrigada. E agora convido também a uma participação especial que nós teremos agora de última hora, ela que é uma fofíssima a professora do IFPA Campus do Curuí, Ieda Cabral, todo mundo gosta. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela apresentação, Valdilene. É ótimo ver o rostinho dos nossos alunos representando de fato a cara do IET no tão importante como este para a nossa comunidade acadêmica e também a nossa comunidade externa. Cumprimento inicialmente a mesa virtual representada na pessoa do nosso diretor-geral do campus do Curuí, em nome dos demais participantes, que nos honram com a sua presença. E por falar em honra, é de fato uma honra estar representando a classe docente que une todas as forças para disseminar conhecimentos acerca da sustentabilidade. Isso é reconhecer que a solução mais viável para a salvação da nossa sociedade, enquanto mediadores, colocando os nossos alunos como protagonistas, é de fato a educação. Este ano, nós iniciamos a década da restauração, instituída pela ONU para a qual é necessária a mudança de nossas ações cotidianas. Viver no passado não tem mais como, porém é possível transformar o futuro. E se você está nos assistindo neste momento, é porque você reconhece a sua importância no meio ambiente enquanto parte integrante e fundamental para este. Seja bem-vindo e um ótimo evento a todos nós. Certo. Agora, né, oficialmente, vamos dar início à nossa roda de conversa. E eu passo a palavra ao diretor-geral do campus, Anderson Barbosa, para a abertura oficial e as considerações acerca do tema. Lembrando é, que vocês têm 15 minutos para discorrer acerca da temática. Anderson, você pode começar e, em seguida, os demais podem ir discorrendo sobre o assunto também. Então, fique à vontade para falar a respeito do tema de hoje. Perfeito. Perfeito. É... Meio ambiente e sustentabilidade. Sempre. Então, isso é um tema que é, é rotineiramente discutido e debatido na, nos meios de comunicação. Porém, aqui na nossa cidade, até mesmo na região, considerando o, o ambiente que nós vivemos aqui, o lago de Itucuruí, ele é pouco discutido de forma abrangente, como está sendo proposto hoje. É, como eu falei anteriormente, é importante ah, essa discussão tenha a participação dos gestores municipais, assim como prefeitos, secretários de meio ambiente, secretário de saneamento, para que, junto com as instituições, como disse, que temos no município professores, com qualificação, de, desde mestrado até pós-doutorado, que podem colaborar significativamente nas discussões e no planejamento de propostas para solucionar problem, problemas locais. Nós sentimos um certo distanciamento da gestão dos municípios em relação a, a, a instituições como o IFPA e o IFPA. Eu proponho né, que houvesse uma espécie de grupo de trabalho onde as instituições, juntamente com as prefeituras, estariam inseridas e ali fosse um ambiente de discussão dos vários temas e das várias problemáticas que acontecem nos municípios. Com essa parceria das instituições públicas de educação, juntamente com as prefeituras, certamente quem sairia, e sairia ganhando seria o munici, os municípios e a região como um todo. Devemos lembrar que boa parte da nossa área, do nosso município, ela é ocupada por uma APA, é uma área de proteção ambiental. Então, nós devemos discutir como preservar esse local, como preservar essa natureza. Nós estamos inseridos na Amazônia, então, os olhos do mundo, eles, são, eles, eles se voltam para cá sempre que é abordado um tema relativo ao meio ambiente. Então devemos sim discutir isso, né? como o próprio tema fala, né? vamos juntos assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Como, como podemos é, discutir uma política de educação ambiental, né? para a população local e a população dos municípios da área de abrangência do Lago de Tucuruí. Então, é um tema muito relevante. É, espero que o, o, os convidados é, possam colaborar com esse tema, que toda a discussão gere conhecimento e que esse conhecimento gere propostas para solucionarmos determinadas situações relacionadas ao meio ambiente que acontece, não só no nosso município, mas também nos municípios da, nossa, da área de abrangência do Lago de Tucuruí. Obrigado. Mari, você pode ficar à vontade para falar. Então, é, bom, bom, dia, dia bom dia novamente. É. Eu estou aqui na quinta jornada integrada de meio ambiente representando a Comissão Local de Gestão Ambiental né, do IFPA Campus Tucuruí e falar um pouco sobre ela. Essa comissão ela é formada atualmente por 14 pessoas, entre elas nós temos professores e técnicos administrativos do IFPA formados em diversas áreas. Né? O meu cargo dentro da instituição é de técnica de laboratório, química e a temática gestão de resíduos sólidos é bastante relevante para minha área de atuação. É, acredito que tenho muito a aprender com os diversos profissionais que estarão compartilhando seus conhecimentos conosco durante a quinta jornada, 2021. Atualmente, o Instituto Federal do Pará, Campus do Curuí, vem trabalhando para atuar de forma cada vez mais sustentável, é, evitando desperdícios, Seja esse desperdício um desperdício de energia elétrica ou de água, seja de serviços prestados ou ainda de materiais de consumo, como papel, insumos de impressão. Além de estar trabalhando para a diminuição do impacto do uso de materiais descartáveis, né, como copos plásticos, assim como outros materiais. Temos trabalhado bastante nesse sentido. O Instituto, inclusive, já adquire copos biodegradáveis para a utilização dos visitantes e incentiva o uso de copos e garrafas individuais dos seus servidores. A gestão da instituição se preocupa em proporcionar meios de se adquirir materiais e de utilizar os nossos recursos de maneira cada vez mais sustentável. Portanto, fica aqui o nosso parabéns à gestão, pelo esforço e pelo cuidado que tem nesse sentido. É, falando ainda de instituição, o IFPA tem se empenhado em sistematizar toda a sua demanda de gestão ambiental, né, adequando suas práticas em busca da racionalização e sustentabilidade na hora de adquirir bens, né, materiais ou serviços. Para isso, foi elaborado o Plano de Logística Sustentável do IFPA, né, ou PLS, a sigla, o PLS é um instrumento de gestão que prevê a implementação de ações e estratégias de modo gradual e progressivo dentro de um prazo. Né? Esse prazo de execução ele se, estende, se estende por cinco anos, né? a partir de 2019 até 2023. Esse plano ele surge como fruto do Plano de Ação Institucional de Meio Ambiente, do IFPA, ou IAA, outra sigla, que foi criado com o objetivo de promover ações voltadas ao atendimento da legislação ambiental e da divulgação dos valores e de práticas sustentáveis, além de conscientizar os servidores, os alunos e a comunidade externa a respeito do meio ambiente. No que se refere à Comissão Local de Gestão Ambiental, eu posso dizer para vocês que o nosso trabalho é intenso, Estamos sempre planejando e executando ações com a finalidade de nos adequarmos a essa necessidade e de nos tornar cada vez mais sustentável e nos orientarmos no que a legislação exige de nós. O trabalho é contínuo e o processo de adequação é longo. É imprescindível para nós, como parte da instituição pública, é, estar sempre buscando novas e melhores formas de consumo sustentável. A discussão da temática Meio Ambiente e Sustentabilidade 2021, vamos juntos assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis do evento, é, dentro do evento da quinta jornada de meio ambiente, surge dessa necessidade de discussão e de aprendizado. Né? É a, a quinta jornada vem, então, proporcionar aos alunos da instituição e outros membros da sociedade a oportunidade de participar dessas discussões e de aprender com profissionais que atuam nessa área. O evento eh, que está na sua quinta edição já, né? portanto nós podemos dizer que é um evento de sucesso, é mais uma forma de promover a educação ambiental, de que tanto se fala e se necessita nos dias de hoje. E além disso, atualizar profissionalmente aqueles que buscam uma formação junto ao IFPA. No que se refere à comissão local de gestão ambiental, em resumo, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Né? Nós vamos continuar essa discussão. Me coloco à disposição para para responder as dúvidas do público. Obrigada. desculpa, agora foi eu que cometi esse pequeno erro. Bom, agora é a vez da professora Ieda, né, dar continuidade, falar um pouco sobre o tema. Pode ficar à vontade, professora Ieda. Vamos, então, para a continuidade. Eu queria trazer os nossos participantes a refletir comigo junto a esse tema. Importância da gestão dos resíduos sólidos nas instituições públicas. Nós sabemos que a ONU ela criou uma agenda ambiental. Ela definiu em conjunto, em formação entre alguns países, princípios e objetivos que podem e devem ser perseguidos mundialmente, visando o desenvolvimento sustentável. Como já foi dito anteriormente, esses objetivos são conhecidos como ADS, são 17 objetivos, e entre os quais tem esse cuidado de consumo e produção sustentável, que é aplicado a toda a esfera, a todo o setor da nossa comunidade. Terceiro setor, primeiro setor, enfim, todos. Porque se nós unirmos nossas forças, a gente consegue sim modificar as nossas ações, transformá-las em hábito, e assim, daqui a algum tempo, daqui a um prazo médio ou um prazo longo, nós conseguiremos adotar essa nova ética ambiental pautada na sustentabilidade. Mas por que, que a instituição pública precisa cuidar disso, professora? Justamente por isso, que esse objetivo é um objetivo mundial. Não é um objetivo do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Não. Mundialmente, nós perseguimos esse desenvolvimento sustentável e, por nós estarmos inseridos em um meio social enquanto instituição pública, a gente acaba abraçando também esse objetivo. Mas, ao falar em gestão de resíduos sólidos, conforme a nossa política nacional de resíduos sólidos, essa gestão ela ganha um aspecto muito especial ela deixa de ser vista apenas como uma obrigação, de fato, dos gestores e passa a ocorrer de forma integrada. Tanto que, lá no artigo 3 da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, é, diz que gestão integrada de resíduos sólidos é um conjunto de, que? de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos de forma a considerar a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, cultural e social, além do controle de fato social. Por quê? Sempre pautado na, no objetivo de desenvolvimento sustentável. Portanto, quando nós pensamos em gestão dos resíduos sólidos em instituição pública, nós abordamos esse conceito que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma gestão integrada. E se ela é integrada, todo aquele que consome, todo aquele que consome gera resíduos. E se gera resíduo, que nós conhecemos popularmente como lixo, nós precisamos o quê? Cuidar dele. E esse cuidado que se tem nas indústrias, que se tem muitos de nós em nossas residências, deve ser também espelhado as instituições públicas. Esse cuidado, quando nós falamos em gestão integrada de resíduos sólidos, ele deixa de ser um cuidado somente com a sua disposição final ambientalmente adequada. Esse cuidado, enquanto instituição pública que devemos ter, enquanto cidadão consciente dos nossos direitos e deveres, ele parte desde a, da extração dos recursos naturais, desde a extração das matérias-primas, para que possa começar o processo produtivo dos produtos que nós consumimos diariamente. E esse cuidado se estende até o que nós chamamos de túmulo, e esse túmulo não é eu pegar o meu resíduo e dispor em um aterro sanitário. Esse túmulo é eu pegar o meu resíduo, depois que eu já consumi, já utilizei, e pensar qual seria o melhor destino para ele. Porque quando nós falamos em lixo, em resíduo sólido, nós não estamos falando de algo sem valor, muito pelo contrário. Resíduo sólido, ele tem valor econômico, ambiental e social. Por isso, quando nós consumimos, nós não podemos diretamente dispô-lo no aterro. Pelo contrário, a gente precisa pensar quais as características desse resíduo e qual seria o melhor destino para ele. E enquanto instituição pública, nós devemos ter essa consciência e pensar Possibilidades de destiná-lo, como reciclagem, compostagem, é, reintrodução no processo produtivo, ou seja, reencaminhamento para as indústrias que produziram aquele resíduo, aquele produto. Portanto, quando nós pensamos em gestão de resíduos sólidos da instituição pública, nós estamos trazendo para um campo micro uma visão que é mundial. Pensando nesse aspecto, o Ministério do Meio Ambiente, ele, com o objetivo de fato estimular as instituições públicas do país a implementarem as práticas de sustentabilidade no seu dia a dia, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o que nós conhecemos como Programa de Agenda Ambiental da Administração Pública. O que, que é essa agenda? é justamente um programa de ação contínua que visa diariamente colocar em prática ações sempre pautadas na sustentabilidade. Agora, se formos pegar como exemplo o nosso campus de Tucuruí do IFPA, nós podemos ver que o nosso campus ele está alinhado ao objetivo 17º, 12º da ODS, e também está alinhado aquilo que o Ministério do Meio Ambiente deseja para as instituições públicas. Por meio de quê? Por meio, principalmente, da institucionalização da nossa comissão de gestão ambiental. Ou seja, enquanto campus, enquanto instituição, nós temos trabalhado para alcançar essa transformação de hábitos dos nossos servidores, dos nossos alunos sempre pensando em uma escala micro, sabendo que o pensar local vai impactar o globo como um todo. Se formos pensar um pouquinho mais a respeito dessa A3P, que é a Agenda de Administração Pública, a gente começa a imaginá-la na prática. Será que a A3P só pode ser institucionalizada nas instituições de ensino básico, técnico, tecnológico? Não. A A3P ela é um instrumento de implementação da Política Nacional de resíduos sólidos, inclusive tra transformada o um dos instrumentos nesse programa, para a instituição federal, para a institu instituição estadual, e para a instituição municipal. Essa A3P é importante ressaltar também que ela é utilizada não só pelas instituições educacionais, mas toda em qualquer instituição pública. Hospital, é, laboratórios de pesquisa científica, secretarias de saúde, de educação, de infraestrutura, toda e qualquer instituição, independente do ramo, ela pode trazer para a sua prática cotidiana essa premissa de trazer hábitos voltados para o desenvolvimento sustentável. Essa A3P, que é importantíssima, ela aborda diversas temáticas, mas quando nós pensamos em resíduos sólidos, especialmente as instituições públicas, elas precisam pensar, inclusive, em caracterizar seus resíduos. Uma vez que, para nós estarmos em conformidade, para estarmos andando de mãos dadas com a legislação ambiental, nós precisamos entender o que, que a gente gera de resíduo. Então, se você, participante, está é, representando, ou então trabalha em alguma instituição pública, comece a pensar sobre como que a minha instituição cuida dos resíduos sólidos que gera a partir de tudo aquilo que consome. Esse é o primeiro passo. Sem contar que... Ao caracterizar esses resíduos, a gente consegue, inclusive, quantificar quanto de resíduos que nós geramos enquanto instituição pública por dia. Porque se nós formos caracterizados enquanto grandes geradores de resíduos sólidos, nós iremos precisar, de fato, ter um, um olhar muito mais atento quanto aos resíduos sólidos. E, então apresentar, licenciar nossa instituição pública por meio de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O que, que a gente aprende com tudo isso? Que para alcançar a produção e consumo sustentável, não adianta só a ONU sonhar com isso. Não adianta só o Ministério do Meio Ambiente sonhar com isso. Não adianta só os nossos alunos sonharem com isso. Mas nós precisamos disseminar, e como o tema do nosso evento traz, trabalhar juntos, para que nós possamos alcançar o consumo e a produção sustentável. Além disso, é importante lembrar também do nosso papel enquanto consumidores. A produção ela passa a ser sustentável a partir do momento em que você, que está nos assistindo, exige da indústria que ela adote padrões sustentáveis de produção. Isso não está diretamente associado ao consumo verde, ao consumo sustentável, não. Mas padrões sustentáveis de produção é justamente tentar reduzir ao máximo a extração de matéria-prima, é tentar reduzir ao máximo os resíduos gerados durante o processo produtivo. e Inclusive trazer essa possibilidade de escolha dos fornecedores das instituições públicas pautado justamente no seu processo produtivo, que normalmente é explicitado para a comunidade, é demonstrado para a comunidade através dos seus seus ambientais. Em síntese, para falar de gestão de resíduos sólidos nas instituições públicas, nós poderíamos passar a manhã inteira conversando sobre, porque é um tema muito importante. Mas, em síntese, nós queremos deixar essas poucas falas para vocês, para que vocês comecem a trabalhar na mente e depois de trabalhar na mente, colocar em prática, buscando sempre, sempre, diariamente, desenvolver o consumo e a produção sustentável, pautada ou obje objetivando principalmente reduzir os resíduos que a gente dispõe lá no aterro sanitário, ou então tentando... Destinar esses resíduos de outras formas mais legais conosco e com a natureza, porque tudo que nós fazemos enquanto cidadão, enquanto ser humano, e devolvemos para a natureza, volta-se para a gente porque nós é sobrevivermos em forma de ciclo. Quando a nossa economia, quando a nossa produção não é sustentável, esse ciclo quebra e se quebra acaba gerando impactos negativos para a nossa sobrevivência. Então, por isso que a gente conta com cada um de você que está nos assistindo, seja cidadão, seja representante de alguma instituição pública, de alguma indústria, que comece a pensar um pouquinho mais sobre a importância dos, da gestão dos resíduos sólidos para a sustentabilidade de sua empresa, instituição ou até mesmo para a sua vida. E é isso um pouquinho que a gente tem para falar para vocês. Caso tenham dúvidas ou queiram comentar sobre, vocês podem utilizar aqui os nossos comentários que nós estamos de prontidão para atendê-los. Val, é contigo. Foi um prazer participar. Muito obrigada, professora, pela participação. Gente, agora é com vocês que estão acompanhando nossa live, então fique à vontade para fazer suas perguntas aos nossos convidados. Nós abriremos dez minutinhos para, para que vocês possam fazer perguntas e interagir com os participantes. Não é possível que depois de uma palestra riquíssima dessa, na verdade, uma roda de conversa, ninguém tem nada a perguntar. A professora Ieda, como sempre, né, dando um show em relação aos resíduos sólidos. A nossa representante também da Comissão Local do Meio Ambiente e o diretor-geral do campus. Então é importante essa interação com os participantes. Vocês precisam fazer perguntas para consolidar o conhecimento de vocês. Bom, nós temos uma pergunta, né, que qual a opinião de vocês sobre é, o aumento da área de exploração é, permitida? Essa pergunta que foi feita pela Maria Paula, né, qual a opinião de vocês sobre o aumento da área de exploração permitida? Podem ficar à vontade para responder. Maria Paula, obrigada por sua participação. Mas essa área de exploração permitida, você está se referindo a APPs? Ao novo código florestal? É isso? A PP não bom. sabe área de reserva legal das, das fazendas, é isso, Maria Paula? É, bom, é, enquanto ela reformula a pergunta dela, eu vou, tem, temos uma outra pergunta aqui, da Rosane Mendes. Ela perguntou o seguinte, é, existe algum projeto na instituição em levar essa conscientização para a comunidade? Bem, enquanto uma instituição extremamente efetiva na questão ambiental, o IFPA Campus do Curuí, especialmente esse ano, apesar de estarmos em trabalho remoto, apesar de estarmos na pandemia, é, os professores da coordenação de meio ambiente, coordenação de saneamento ambiental, estão promovendo formações aos nossos alunos para promoção de educação ambiental por meio de mídia. Inclusive, daqui a pouquinho, vocês vão assistir o Minuto Ambiental, que é fruto desse trabalho. Sem contar que nós temos projetos integradores que estão promovendo podcast, estão promovendo é, IGs no Instagram. Por quê? Por meio digital. Porque o nosso alcance vai ser maior e nós conseguiremos é, abraçar diversos públicos. Então, sim. Existem esses projetos, não um projeto, mas vários projetos da nossa instituição que visa levar essa informação, a sensibilização, a conscientização, que são alguns dos pilares de educação ambiental para a nossa comunidade externa. Mas caso, Rosane, você deseja participar também conosco, você vai ser super bem-vinda para somar força nesse trabalho. Inclusive... Eu não sei se os nossos alunos desses projetos estão nos assistindo, mas eles podem até escrever aqui embaixo no comentário o endereço dos seus IG para que vocês possam visitá-los. A Rosane, que é calora do IFPA Campus Tecuruí, professora. Ela é uma nova aluna que nós teremos na engenharia. Nós temos aqui outro comentário também da Cleia Costa Coelho. Ela diz o seguinte, eu faço consumo consciente, é, as embalagens plásticas, eu acho que lavo e guardo, lavo e guardo em sacolas, é, que vai para reciclagem, reutilizo alguns objetos, só não tenho como reciclar as embalagens de vidro. É, eu queria ajuda nessa parte. Parabéns, Cleia. A Cleia é um exemplo para todos os que estão assistindo, porque independente de nós termos coleta seletiva municipal, independente de nós termos é, algumas associações de catadores ou de reciclagem em nosso município ou na região sudeste do Pará, nós podemos começar a fazer como a Cleia faz. A questão, eu vi também algumas perguntas anteriores, que se referia a qual a melhor destinação dos resíduos sólidos. Vou usar a Cleia para responder. A melhor destinação dos resíduos sólidos vai depender de qual resíduo sólido você possui. Se você tem é, matéria orgânica, você tem alguns possíveis tratamentos, mas você pode, inclusive, gerar renda a partir da compostagem, criando é, possíveis adubos. Se você tem muito plástico gerado, você pode reunir esses plásticos e levar para a associação de catadores que nós temos em Tucuruí. Se nós temos a questão do vidro, a questão do vidro, a nossa cidade de Tucuruí não faz essa destinação, não enquanto governo, mas enquanto território mesmo municipal. Nós não temos alguém que receba esses resíduos. Aí, no caso, nós teríamos que verificar qual é a empresa que trabalha com isso para que a gente faça esse remanejo. Eu particularmente desconheço na região sudeste do Pará alguma empresa que faça recebimento de vidros. Até porque fica um pouquinho distante das rotas. Sobre a questão do plástico, vou até fazer uma propaganda aqui que entre as palestras que nós teremos no evento, tem uma palestra que é da do grupo Grupo da Família, que é uma empresa que faz a coleta de plásticos e transforma em cordas de varal. É uma indústria mesmo, uma planta industrial. Essa empresa, ela não precisa da coleta seletiva institucionalizada no município. Ela só precisa de pessoas como a Paia que reúnam os seus plásticos e encaminhem para essa indústria. Nós temos também ah, outra, outra, outra pergunta questão, aqui. Outra tem professora, pode ficar à vontade. Um pouquinho, desculpa. Com relação aos vidros, uma possibilidade é o reuso, não a reciclagem, caso, no caso que a gente não tem essa possibilidade de imediato. O reuso significa você transformar os vidros em, em aliás, utilizar os vidros para outras finalidades, inclusive para geração de renda. Por exemplo, se o vidro tiver tampa, Aí você pode utilizá-lo para ser um recipiente de algum produto, você pode estilizar esse vidro, pode pintar esse vidro, pode, inclusive, utilizar os vidros para fazer aqueles biscoitos e revender. Ou seja, ainda gera renda para você. Prontinho, Val. É, nós temos duas perguntas aqui do da Peoli. Ele fez a primeira, assim, é, da seguinte forma. Gostaria de saber se há uma nova política para os resíduos sólidos na região do lago atualmente? E se também existe possibilidade de um consórcio é, entre os municípios para o tratamento de resíduos sólidos na região do lago? Algum dos colegas deseja responder? Tá bom. Quando nós falamos em política, se nós estamos falando, de fato, em desenhar possíveis objetivos mais, como eu posso dizer, mais generalistas. Quando eu me refiro à região do lago, eu estou me referindo, inclusive, a uma região administrativa dentro da gestão de resíduos sólidos estadual. Para essa região... Não há necessidade de ter uma política, mas há necessidade de ter um plano de gestão, que é um instrumento da política. Atualmente, os nossos municípios da região sudeste, especialmente da região do Lago, trabalham ainda individualmente, cada um em seu município. Não há essa integração. Com relação à possibilidade de ter consórcio, eu peço para que você assista, Próxima palestra, que é a palestra da engenheira Bruna, que está representando a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, que ela vai conseguir sanar sua dúvida, tá bom? Fica aí, você já a uma palestra. É, deixa eu só complementar essa sua fala, professora Ieda. É, em, em relação, uh, quando você falou que os municípios tra trans, é, trabalham de forma individual, no, no, no planejamento dos resíduos sólidos é, existe uma organização chamada Comparte que ela reúne os sete municípios da área de abrangência do lago e esta organização hoje ela tem uma sede e essa sede ela, tá locali ela está localizada ali no, no, no espaço do IFPA, que nós chamamos de núcleo, núcleo tecnológico, ali em frente à pracinha da, da vila. É, novamente, seria a oportunidade de levarmos esse assunto para dentro do Comparte, juntamente com instituições como o IFPA, o FPA, a gente discutir um planejamento é, para esses sete municípios. Né? Por quê? Porque eles fazem reuniões. Né? Só não sei a periodicidade com que eles fazem essas reuniões. Não sei se é uma vez por mês, duas vezes por mês. Né? Inclusive, a, a gente tenta né, é, convencer o, os prefeitos que fazem parte dessa organização da vantagem de ter essa parceria com instituições como a nossa. Né? Por quê? Porque nós temos professores aqui, no local, no município, que podem se deslocar de uma forma rápida para estes outros municípios. É, nós temos alunos que, que são de alguns desses municípios, que podem fazer pesquisa... Ali, juntamente, ali naquele município, trazer alguns dados aqui para a instituição, para a gente discutir. Enfim, é uma oportunidade onde os nossos alunos poderiam desenvolver pesquisa, é, TCC, é, monografia de especialização, é, e também contribuir para o planejamento dos municípios. Então, o custo-benefício, tanto para o município quanto para as instituições, seria muito vantajoso. Então, é isso que falta. Falta os nossos gestores municipais reconhecerem é, o valor dessas instituições que existem no município aqui, no caso do Curuí, né, nós temos... Novamente, e a FPA, temos o FPA, temos a UEPA, que pode trabalhar é, com assuntos relacionados à saúde, mas é, falta essa, é, essa, é, essa ação né, dos municípios. O local a gente já tem, que é o Comparte. Né? Então, falta os municípios trazerem as discussões para dentro do Comparte, né, e juntamente com essas instituições, pensaram nas, nas soluções, elaborar um projeto e, através desses projetos, em mãos, buscar os recursos através de emendas parlamentares ou até mesmo nos ministérios. Então, é, é um, uma, uma sugestão que eu faço, né, para que os membros do Comparte, que nos olhem com um pouco mais é, é, de atenção e, e busquem a nossa cooperação também. Vai ser muito bom para todos. E sem contar, professora, que se formos buscar o sistema de informações, alguns municípios da nossa região... Ainda não apresentaram plano de gestão integrada dos resíduos sólidos. E para, inclusive, é, ter auxílio financeiro, o financiamento de fato da gestão municipal ou gestão intermunicipal, enfim, precisa a apresentação desse plano, que pode, inclusive, ser feito em parceria. Então, fica também aqui a, a nossa publicidade. O IFPA, a Coordenação de Saneamento, Coordenação de Meio Ambiente, os nossos alunos estão à disposição para que nós possamos pensar em parcerias nesse sentido, colaborando com o professor, com que o professor Anderson acabou de nos informar. A Naysa Cardoso, Cardoso perguntou o seguinte, qual o melhor destino para os resíduos sólidos? Bem, como eu falei anteriormente, a melhor destinação vai depender das características do resíduo sólido. De qual resíduo sólido você está falando? Porque nós podemos classificá-los né, de... de três formas. Pela periculosidade que a nasceu. A depender das suas características físicas, e biológicas, a gente pode definir uma destinação ambientalmente adequada para eles. Mas nós temos plástico, qual a destinação ambientalmente mais adequada? Reciclagem, reintrodução nos processos produtivos do mesmo produto ou de produtos diferentes que tenham como base é, de matéria-prima o plástico, a depender da característica de cada plástico. Matéria orgânica, uma destinação, pode ser... É, Compostagem, metal, também reciclagem. Aí outros resíduos, como por exemplo, o, a depender da sua característica, pode inclusive para incineração, para reduzir a toxicidade, reduzir o seu volume. Por que isso? Porque depois que você reduz o volume, reduz a sua, a sua toxicidade ou periculosidade, você pode transformá-lo em rejeito e assim reduzir o volume que você encaminha. No aterro sanitário, enfim, a destinação vai depender sempre da característica de cada resíduo e também do volume que é gerado. Tudo bem, Naísa? E para encerrar aqui, vou fazer a última pergunta, a do Pedro Daniel ele diz o seguinte, o IFPA, ele pretende divulgar os projetos de alunos em suas redes sociais para uma maior divulgação, visto que as redes sociais da instituição possuem maior engajamento é, Pedro, é, a divulgação dos resultados né, dos projetos é muito importante, né? para os alunos e para o Instituto também. Como fazer isso? Né? Acho que existem várias formas. Por exemplo, submetendo o seu trabalho em eventos. Né? Temos também a assessoria de comunicação do Instituto Federal, né? campus do Curuí. É, por exemplo, se, se o seu coordenador, coordenador do projeto, né, solicitar a essa assessoria, né, acho com a publicação desses resultados dessas produções na, nas redes sociais ou mesmo né, no site do, do Instituto Federal é uma possibilidade também de de que esses resultados que essas produções né, elas venham a público então é uma forma também de se fazer aqui no evento né, vão ser apresentadas diversas produções de alunos então, é uma nova, uma outra forma também de divulgar esses trabalhos que são muito importantes e que são muito bem produzidos, como vocês vão ver. Então, essas são formas de, de divulgar os projetos, os resultados, as produções dos, dos discentes do Instituto Federal. Tá? Vocês ainda têm mais alguma coisa a falar? Não? Então, em nome da comissão organizadora do evento, eu agradeço a presença de vocês, que muito contribuíram com a nossa atividade de abertura. Obrigada, diretor-geral do campus, professor Anderson, a presidente também da comissão de gestão ambiental é, do campus, a bióloga Mari, e, o e a excelente professora maravilhosa. É importantíssimo né, o que vocês falaram, que sobre a temática... E com certeza nos agregaram muito mais conhecimento. Muito obrigada, gente. Bom, e para vocês que estão aí no, nos prestigiando, nos assistindo, calma, que ainda vou dar um recadinho importante, tá? É, este foi só o primeiro momento. Não esqueçam que à tarde, a partir das 15 horas, nós daremos continuidade com a participação da engenheira ambiental que compõe a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Eduarda Siqueira. Ela irá ministrar uma palestra com o tema Soluções para a Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos. Então, conto com a presença de vocês. E não esqueçam de fazer sua inscrição no evento, né, clicando no link que foi disponibilizado aqui na tela. E de assinar também a frequência, né, pois ela é muito importante para vocês, para a obtenção do certificado. Então, tchau, gente. Nós vamos encerrando o nosso evento agora, de agora pela manhã. E conto com a participação de vocês novamente às 15 horas.